Acho bem interessante essa relação da, do cinema, do vídeo dialogando com as outras artes e compondo talvez uma nova, uma nova experiência artística que eu acho bastante relevante e a iniciativa do festival aqui num, num clima bastante diferente dos festivais eu acho bastante interessante e, e importante mesmo trazer essa reflexão para o cinema como um todo e para essa relação com as artes plásticas que eu acho que tem sido muito profícua.